Neste vídeo, iniciamos o estudo do Views. Um módulo central no Drupal que permite criar listagens de conteúdo e uh, rapidamente disponibilizar uh, conteúdo das mais diversas formas e critérios. O mesmo conteúdo pode ser mostrado uh, de diferentes maneiras, sem que uma forma comprometa a outra. Visitando o site final do Casa Moda, Podemos identificar aqui várias visualizações, ou views, visualizações à forma portuguesa do views, ou do resultado do produto do views. Na página notícias, nós temos uma lista de notícias que está em grelha, e podemos navegar facilmente por entre as notícias, e clicar em qualquer uma delas e ler o seu conteúdo em detalhe. Esta listagem foi feita com views e a construção de uma lista deste tipo é relativamente rápida. Vão ver como. Além de podermos criar a listagem, podemos dar títulos a essas listas, podemos criar uma introdução, como aqui é que o caso, podemos uh, ativar um pager, podemos, uh, enfim, dar a forma a cada um dos itens que faz parte das listas. Outro exemplo de views são uh, esta tabela que temos no diretório. Aqui a opção não foi grid, já foi uma tabela, e por aqui já estão a ver a versatilidade do Views. e Ele apresenta os mesmos, os mesmos resultados ou resultados com eh, formatos e eh, formas totalmente diferentes. Aqui foi eh, o plugin utilizado tabela. Nas notícias, como vimos, foi grelha e ainda, ainda existem muitos mais. Qualquer destas possibilidades e deste tipo de estrutura, mais uma vez vemos aqui uma introdução, um título, geral e o pager, ou a paginação, permite a navegação pela tabela não é? e ver uma ou outra série de resultados temos também no, nos eventos uma, uma outra forma de apresentar uh, conteúdo uh, ne, desta vez foi uh, escolhido um tabs foram escolhidos tabs em que podemos saltar entre os próximos eventos e uh, os eventos uh, que já estão arquivados e, no caso da galeria, estamos a utilizar aqui igualmente uma grelha, mas uma grelha mais compacta, com menos informação, totalmente diferente da grelha que vimos aqui nas notícias. Reparem que, tanto as notícias como a galeria estão a utilizar o mesmo conteúdo, que é o conteúdo notícia, mas ao passo que, na página notícias, nós temos muito mais informação na galeria, e porque se trata da galeria e era necessário restringir a imagem e dar mais protagonismo à imagem, ficou-se pela escolha do título e da imagem. E isto é feito facilmente, e construído e configurado com a ajuda do Views. Outros elementos que também foram criados com o Views foi, por exemplo, este bloco dos últimos comentários, em que se apresenta, de uma forma muito simples, cinco comentários, podemos ter estabelecido outro número de comentários, mas os mais recentes, isso sim, dá-nos a indicação que queremos precisamente os últimos, aqueles que foram comentados em último lugar, e uh, temos uh, então um, o título e a possibilidade de saltar para, para, precisamente para o título do comentário, ler o comentário em causa, bem como o de uh, sabermos há quanto tempo é que esse comentário foi realizado. Outros exemplos uh, criados com o Views são o Slideshow, que está a utilizar um, um plugin extra uh, com base no Views, portanto o motor para uh, fazer este tipo de apresentação de conteúdo uh, é efetivamente o, o Views. Aqui também temos o Views a funcionar na parte dos anúncios, é um bloco de imagens e uh, estes dois blocos aqui com informação de, em destaque também foram criados com o Views. Como estão a ver, o Views é uma, é uma estrutura, é uma funcionalidade muitíssimo importante que ajuda a rapidamente prototipar um website, um projeto e dar-lhe a forma que nós queremos de uma, forma, de uma maneira muito rápida e eficaz. Vamos ver como podemos construir todos estes produtos com o Views na nossa instalação Casa Nora.